Vocês já estão falando de live commerce na, nas suas aulas, cara. Eu não sabia que estava rolando live commerce e mostrou que é agora. Porque Mas eu sei que é uma foi, tendência, você não, você né? Você não foi convidado ainda? Cara, vou te arrumar mano. uma live de brinquedo então Porra. eu falei que eu quero fazer não, isso eu, foi falei, tá. ó. A gente eu já, fez, já a gente já fez outras... uma live de brinquedo é. na B2W é. foi boa pra caramba vendeu foi bem muito, legal vou botar, vou botar, vou, vou sair daqui eu ligo pro Filipão, vamos, então, vamos botar, fechou. vamos puxar uma live, fechou, cara é. fechou. vamos puxar uma live disso mas vocês já fizeram, já, já estão falando disso já com seus cara, alunos? Cara, a gente já vem falando desde a tendência que tem americanas, eu acho que assim, embora o BL seja maior hoje como movimento, é o maior duplo da América Latina, mas assim, a americana Vem puxando, na minha opinião, live e-commerce melhor do que todos os outros players. A né? foi top, né? Ah, foi bem, nossa, nossa foi, foi top. É, assim: é uma tendência, cara. A China já faz muita venda por isso, já, já é um mercado onde as pessoas contratam um ator. Pra ficar 24 horas em live, então o cara tem tipo um canal de Shoptime dele dentro do Aliexpress e ficar lá... gravando, então a gente sai daqui, levanta, vem outro tiozinho e fala, então não é nem mais os donos, já virou um negócio profissional. Uhum. Então, tipo assim, é de você, imagina, você falar, puta puta vou fazer live todo dia, cara, tem que viver, tem meus filhos, tal. Cara, mas e se você contratasse um, para todo dia, 8 horas da noite, você entrar como se fosse um, um jornal nacional? Oh, mano, compre, compre, compre! É, então, tipo assim, o, o que eu acho que a gente vai ter muita dificuldade no Brasil só, e aí eu não sei, eu tava até falando isso com uma jornalista um tempo atrás, eu não sei como é que as grandes marcas vão sair nesse caso, tipo assim, cara, a China é muito rígida no sentido penal, Tá? Tipo assim, no sentido de punição, de cadeia, muito mais rígido do que aqui, na minha opinião. Então lá eu acho que tem um senso de responsabilidade muito grande com o que você está falando. Então eu acho que o maior desafio que a gente vai ter aqui, e aí tem uma culpa de todo mundo, eu acho, porque, cara, o, o, americanos não pode falar um lá que os caras querem processar, querem ferrar a grande empresa. Magazine, ah, quer, um, os caras estão sempre procurando um jeito de ferrar as maiores empresas é. do Brasil por algum posicionamento. Uhum. Então você imagina você deixar qualquer um fazer uma live... Eu puxar aqui e eu sou, sei lá, racista, eu sou homofóbico e eu puxo e eu falo algo ao vivo dentro do app da Americanas com a chancela da Americanas. Então eu acho difícil escalar nesse momento para todos. E eu acho que a grande busca deles é como ir credenciando empresas, né, pra ir fazendo. Então não é escalável, mas é animal. Acho que é, é, um, Verdade, é uma cara. tendência. Mas, por exemplo, vocês fizeram, vocês são pessoas responsáveis, são bons sellers da plataforma. Cara, ô, Rodrigo, vamos assinar aqui, ó. Você está assumindo todos, todos os riscos, todos os casos de ação, cadeia, pá, é tudo uhum. teu, beleza? Eu vou te liberar, você pode fazer live na hora que você quiser na plataforma. Eu acho, acho que a gente vai para isso é ainda. O caminho, é, é, esse meu, é o caminho, mas é, a gente não vai funcionar tão bem porque assim a gente sabe e é um erro enorme. E às vezes falar isso, falar de maneira correta, faz o cenário modificar de alguma forma, porque é isso mesmo. No Brasil todo mundo quer, de alguma forma, ferrar uma grande empresa porque é lucrativo e é proporcional. Então, se ele vem e ferra o Robertinho aqui, ele vai ganhar X. Se ele ferra a B2W, é X vezes mil. Então, é legal. E ele vai, mídia, me né? ferrar, vai me ferrar e vai pô ela é, subir, de subir responsável lá e, pelo menos, demanda. Ela vai ter que ir lá explicar que não tem. E isso tem que mudar mesmo, né? Pelo menos a postura para o cara entrar um dia e a jurisprudência entender e falar assim, pô, não, você tem um termo que nem chama. Deixar essa empresa trabalhar sossegada aqui. Deixar ela produzir. É, eu acho que assim, a, pensa... A, cara, americano tem assim, 100 mil vendedores. Se eles, se eles elencassem mil vendedores, que são antigos na plataforma muitas vezes, tem é empresa sempre responsabilidade, Faz às um vezes já fatura legal. mais do que X pra eles terem um histórico de como esse cara é e tal. Não acho que tinha que ficar só nos assessorados, porque senão, de novo, a gente cai numa mãozinha de 200 caras no ambiente de e 100 perde mil. perde muito a gente Perde boa. muito. Mas, cara, mil players. Eles teriam live já. Todo dia, a toda hora, se você entrasse no uhum. app da Americanas, ia ter uma live. O é, um movimento que a gente não tá vendo ainda é do Magalu nesse sentido, Amazon, Carrefour, Via. Então é um movimento encabeçado fortemente pela Americanas, mais que do Meli. O Meli começando a se organizar agora, isso começando a rodar, e o AliExpress, que tá melhorando, tá chegando no Brasil, tem, tá mudando agora a regra da logística, várias coisas vão acontecer, e a hora que engrenar, eles já fazem isso, né? O AliExpress tem isso no DNA e, é e dentro do aplicativo. É deles, né? Eles são referência, na verdade, para americanos. Americanos usam eles sim, como sim. exemplo na apresentação. Então, assim, é, é, esses três caras são caras que a gente tem que ficar de olho. E aí você pode falar assim, Ale, se, se é selecionado, como que eu, que sou um seller normal, faço? A gente já voltou a ter evento. Se programa, tem Vtex Day em abril. Vai ter nosso evento, vai ter outros eventos, tem fórum. Vá num evento desse, encontra a marca desse evento e vende teu peixe. Vocês não chegaram na, na, na futurística no negócio, tipo assim, só ficando trancado dentro nunca, de casa nunca. e sem sair pra fazer negócio. Então às vezes a galera quer ter a mesma exposição do que um cara que tá lá todo dia, do lado do André, conversando com o André a cada oportunidade que ele tem, trazendo informação relevante e vendendo o seu peixe da forma correta. Então, a, a, a, as pessoas que estão sendo selecionadas, que a gente tem visto, são pessoas assim, pessoas que apareceram. São então, próximas, né? São próximas. É, e é relacionamento, né? Todo mundo esquece eu que no, no final de tudo, se tem um ser humano, o que manda é o relacionamento. É o que eu ia falar, o Robertinho falou alguma coisa que, pra você contar, eu falei, cara, na mesma hora eu pensei, mano, o network do Ale sempre foi muito forte, cara. Sempre foi muito forte. Né? Conhecendo a galera toda aí, de, de todos os canais, tudo.